Senhor, que a nossos não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 Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo, participa conosco. Jesus, hoje no Evangelho, faz uma advertência profunda para as pessoas de sua época, para aqueles que Viviam vangloriando a religião, seus costumes, suas práticas, robuscavam todos os adereços, mas que, na verdade, tinham uma fé superficial. Sabe que, nos nossos dias, nós temos alcance de muitas coisas que antes não tínhamos. Tudo é muito fácil. E aí vem os desafios, porque já que que tudo é tão fácil, nos tornamos um pouquinho imediatistas e já até sofremos com ansiedade porque queremos tudo na hora. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro desse pessoal do tempo de Jesus. De sermos atraídos por aquilo que nos chama mais atenção do que aquilo que é mais atraente, deixando de lado a essência ou não valorizando a essência, que é o principal. Olha o que Jesus está dizendo. Os pais de vocês mataram os profetas... Quer dizer, as gerações anteriores a de vocês não aceitaram a palavra de cada profeta. Chegando ao ponto de matar o profeta para acabar com a profecia. E vem os outros descendentes e fazem belos túmulos... Dizendo este sim era um bom profeta, mas que na realidade estavam disfarçando o erro de seus antecessores de suas gerações passadas, e por que será que esse pessoal perseguiu os profetas? Perseguiam os profetas porque não queriam ouvir a verdade. Não queriam ouvir exortações, preferiam ficar nos seus erros do que dar o braço a torcer e se voltarem para Deus, deixando os maus costumes, deixando as práticas erradas e mudando de vida. Então era mais fácil se revoltar contra o profeta e matá-lo do que obedecer a voz de Deus que falava pelos profetas. Mas depois, estes descendentes também não guardavam as palavras dos profetas. Por isso que Jesus os repreende. Mas faziam alegorias, saudosismos. Vestindo, na verdade, uma máscara para encobrir os erros dos antigos. Por isso que... As situações hoje em dia não são diferentes. O certo e o errado ainda existe E vai existir sempre. Aquilo que Deus... Deu como mandamentos não vai mudar. Porque a lei de Deus é perfeita. E nós... Não vamos enquadrar a lei de Deus de acordo com as nossas vontades. Ninguém pode fazer isso. Mas, na realidade, são as pessoas que precisam se enquadrar na lei de Deus. Mudar o que precisa ser mudado, converter naquilo que precisa ser convertido, sobretudo nas intenções do coração para que, assim, sejamos coerentes com os ensinamentos de Deus. Então, é esta a crítica de Jesus. O pessoal conhecia a lei, conhecia o que os profetas falaram, mas estavam bem longe de obedecer. Aí está o desafio a incoerência, tanto no Antigo Testamento, quanto no tempo de Jesus, quanto no nosso tempo. O testemunho, a vivência e a coerência são sinais de que nós estamos buscando viver a vontade de Deus. E a primeira leitura nos aponta que Deus já nos predestinou Quer dizer, Deus já desejou, desde a fundação do mundo, desde quando ele nos criou, para sermos seus filhos, nos adotou como filhos através de Jesus e deseja que nós sejamos sempre felizes, sobretudo na eternidade. Deus... Nos predestinou para aquilo que é o melhor para o ser humano, viver juntamente com ele. Então hoje o apóstolo Paulo, já no início da carta aos Efésios, diz, irmãos, não vivam de qualquer jeito, sejam santos, irrepreensíveis, coerentes com a fé que vocês abraçaram em Jesus, Deus fez vocês filhos por meio de Cristo. Agora, sejamos prudentes, sejamos obedientes, sejamos sábios, sejamos pessoas voltadas para o céu. Para nós hoje, as palavras de São Paulo também nos incentiva a perseverança. Somos todos predestinados para esta salvação eterna, para esta vida nova em Cristo, para esta vida coerente com os valores do Evangelho, de paz, de justiça, de fraternidade, de amor. É este o reino de Deus. E o reino de Deus começa em cada um de nós. Quando nós abrimos o coração e acolhemos a ação deste reino, e também nos tornamos parte deste reino. Que nosso Senhor nos, derram, nos dê o seu Espírito Santo. Derrame sobre nós a graça de alcançarmos a vivência plena dos seus mandamentos de amor. E também que nós tenhamos a consciência de que somos predestinados para vivermos como filhos de Deus. Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas preces.